No meu país, a esperança não acorda. No meu país, a esperança não acorda. Em corações adormecidos. Pela tristeza de sonhos fugidos por entre valores subvertidos. O tempo que passa, mas que a ninguém interessa, traça linhas cruzadas com o orvalho de uma alvorada. Misticamente suspensa, por um acreditar que só a esperança adormecida consegue justificar. Seca e a chuva de dividem, à vez, a noite que não fenece e o dia que não cresce, enquanto o enredo de um fantástico diz que diz vai semeando e regando com sangue um teimoso medo. A gente olha e, calado, chora, sem um único gemido, digno de acordar a esperança que nos dorme no peito. Como se apenas isso bastasse para que vivéssemos convenientemente felizes no país do amanhã. Juntam-se, de um lado, por certa obrigação, os que rezam que a esperança é a força impressa à alma para que não vergue perante causas acima do ser, portanto, não nos vale de muito adormecido. Contudo, no meu país há um patriotismo melodioso que é mais ouvido por cantar estendido sob um gember a fé do passado enquanto espera que a esperança no futuro dê um rumo ao presente. Edson Incopte É o vigésimo primeiro poema da minha maratona poética e Edson Incopte é o meu irmão, é o meu mais novo. É membro de Jorson Novo. Se ainda não é subscritor do meu canal, por favor, subscreva, carregue no sino para não perder os próximos vídeos. Até lá, deixo-vos aqueles beijinhos, carinhos e abraços do tamanho do Índico e de outros mares.